Em uma loja trabalham oito funcionários, dentre os quais Diana e Sandra. O gerente da loja precisa escolher duas funcionárias para trabalharem no próximo feriado. Sandra e Diana trabalham no último feriado, né? trabalharam no último feriado e por isso não podem ser escolhidas. Sendo assim. Podemos afirmar que a gerente terá 15 maneiras distintas para fazer essa escolha? Então, vamos lá. Ele está querendo formar aqui uma equipe, né? Uma equipe de duas pessoas, sim ou não, para trabalhar o final de semana. Então, sempre que o problema tiver essa ideia né? de equipe, né? de turma, de comissão, ou seja, agrupamento de pessoas... O probleminha é de combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? E para resolver esse probleminha de combinação, para saber quantos grupos com duas pessoas eu posso formar, né? com esse quantitativo de funcionários, eu vou aplicar aqui a técnica do abre e corta. É isso mesmo. Eu vou aplicar a técnica do abre e corta. Para não ter gritaria, eu vou fazer aqui dois exemplos, tá para você entender a técnica do abre e corta. Ó, combinação de cinco para 2 combinação de 5 para 2 o que, que significa isso aqui? quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5 então vamos lá, combinação de 5 para 2 ó 5 abre 2 sempre do maior para o menor técnica do abre e corta combinação de 5 para 2 5 abre 2 aí eu vou abrir dois números ó 5 e 4 Abre o 2, divide por 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Um. Abre e corta. Agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Ó. Vou cortar aqui o 4 com 2. Pou, pou, vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? 10 Vamos lá, próximo exemplo: combinação de 6 para 3. Ó, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? Ó? Aí você vai lembrar da técnica abre e corta a combinação de 6 para 3. Ó, sempre do maior para o menor: 6 abre 3, 6 abre 3. Aí eu vou abrir três números: ó. 6. 5 e 4. Abre o 3. Divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora eu vou cortar. 3 vezes 2 vezes 1 um vai dar 6. Então eu vou passar o facão aqui. Ó. Pou. Pou. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Agora eu já vou levar isso para a questão. Vamos lá, você já sabe encontrar ali a combinação, agora eu vou levar isso para a questão. Ele está dizendo aqui o seguinte, ele quer formar uma equipe com duas funcionárias. Tá? Só que ele já deixou bem claro que a Sandra e a Diana, por trabalharem no último feriado, elas não podem ser escolhidas. Então, eu não posso escolher duas funcionárias de oito. Por quê? Eu já sei que a Diana e a Sandra não vão participar. Então, aqui, ó, eu não tenho oito funcionárias disponíveis. Eu tenho seis. Por quê? Porque a Diana e a Sandra não podem ser escolhidas. Então, eu tenho que escolher duas funcionárias... Dentre quantas? 6. Então, vai ser combinação de 6 para 2. Aí, ficou fácil. Combinação de 6 para 2. 6 abre 2. Eu vou abrir aqui, ó, dois números. Ó, 6 e 5. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora, eu vou cortar, ó. Pou, pou. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Então, de quantas maneiras esse gerente pode fazer essa escolha? Que escolha? Duas funcionárias dentre seis. 15. Ele tem 15 maneiras de fazer isso daí. Agora eu vou analisar ali o item. Podemos afirmar que o gerente terá 15